Olá, tudo bem? Vamos para mais uma produção em movimento que aproveita o deslocamento até o nosso consultório para gerar algum tipo de conversa, um bate-papo contigo, descontraído, focalizando em psicologia, desenvolvimento pessoal e produtividade. E hoje eu quero abordar contigo o efeito psicológico morte. Já ouviu falar? Provavelmente não, porque isso a gente inventa para ter uma desculpa para conversar contigo. E esse é um tipo de estratégia que a gente utiliza, pode utilizar, para gerar positividade, por incrível que pareça, positividade, comprometimento, motivação e ainda atacar a procrastinação. Gostou dessa? Efeito morte gerando coisas positivas só aqui, né? Então tá bom, depois de uma vinheta de abertura bem rápida, eu volto com essa temática enquanto roda a vinheta. Lembra de assinar o nosso canal, curtir, compartilhar e também descer aqui embaixo em busca dos comentários, pode escrever o teu comentário, deixar a tua marca aqui para a gente também tentar responder e também tu pode direcionar uh, a, a produção de conteúdo desse canal enviando as tuas dúvidas, tá bom? Então eu vou pegar a estrada aqui, vou dirigir, vou conversando contigo de maneira descontraída com essa temática, o efeito morte, que medo! Começa agora mais uma produção do canal do psicólogo Alex Tavares. Um oferecimento da Academia Portal Doutor. Desenvolvimento Pessoal com Saúde e Ciência e Comental, o primeiro congresso online de saúde mental do planeta. Vamos lá então, vamos pensar essa temática que relaciona positividade, comprometimento, motivação e ataca a procrastinação. É aquilo que a gente estava abordando no início, né, na chamada do, dessa produção do vídeo. Um efeito morte. Imagina o seguinte, tu te programa para fazer alguma atividade, uma atividade que é muito importante uh, para ti ou para tua comunidade, enfim, para as pessoas do teu entorno, para o teu ecossistema. Vamos utilizar a palavra ecossistema que daí tu entende, né? Para não só as pessoas, mas enfim, a, a natureza, os animais, enfim, os elementos que estão no teu contexto, o ecossistema. Então, aí tu te programa para fazer alguma coisa que tem esse essa importância, né? Tu parou algum tempo para se dedicar, para pensar, para decidir, para colocar em ação algo que é fundamental. Só que com o passar do tempo tu pensa que não não vai fazer, começa a encontrar desculpas para não fazer, desculpas do, das mais diversas ordens não vou nem entrar aqui é, em exemplos de desculpa a gente todos nós né incluindo então eu a gente pode só dar uma paradinha ou pensar em movimento como a gente está fazendo agora a gente encontra né, várias possibilidades de desculpa para não fazer o que é importante então tu pode utilizar o efeito psicológico morte para auxiliar nesse processo quando tu já decidiu pensou sozinha sozinho, Uh, ou acompanhado, acompanhada uma observação, o nosso canal ele é mais, muito mais visto uh, por mulheres, então por isso também eu fico com esse radar ligado assim para conversar uh, apontando uh, o gênero feminino né? então, na, de maneira geral 70% do nosso público às vezes mais em determinados momentos chegando a 80% é de público feminino mas enfim, tem os, alguns homens aí que entram em contato, enviam perguntas, então a comunidade masculina também está presente aqui no canal. Então, o efeito uh, psicológico uh, morte quando tu fez o teu processo de análise de, do que é importante para ti uh, sozinho ou sozinha ou acompanhado acompanhada lá do, do, do teu psicólogo, enfim da pessoa que do teu confidente, enfim do, da pessoa que te acompanha. Uh, depois que tu fez essa esse encaminhamento para tentar cumprir na marra, na marra, o que tu já decidiu que é importante, não é uma imposição de, de um terceiro, uma estratégia é tu colocar em ação a seguinte reflexão. Faz de conta, faz de conta, que se tu não colocar em ação, não fizer o que tu mesmo já te programou para fazer, uma pessoa que é muito importante pra ti, que tu ama, vai morrer. Essa é a lógica. Qual a pessoa que tu mais ama na vida? Ó, oh, não vale dizer que é tu, tá? Porque se fosse tu, talvez, se tu colocar a tua imagem, eu tenho que usar mais você também, né? Eu recebi um, um, um comentário lá no, no nosso curso falando, Alex, tu, esse tu aí, é, tu de gaúcho... É estranho, mas então, eu tento falar você, eu não consigo falar você, tá, mas às vezes sai o você, de regra é o tu, então, mas se tu colocar uh, a pessoa como importante pra ti nesse exercício, talvez não funcione. É importante tu deslocar isso pra uma pessoa, outra, que não essa pessoa que está aqui na minha frente. Então faz o seguinte, eu tenho que fazer tal coisa, imagina qualquer coisa que tu colocou como importante. É, mudar a alimentação, é, parar de, de fumar, de beber, ou começar uma atividade esportiva, enfim, gerar algum tipo de cuidado, pensa nisso, efeito psicológico morte. Faz de conta que se eu não fizer essa coisa que é importante, tal pessoa vai morrer. Essa pessoa que eu amo vai morrer. Se fazer algo importante manteria a vida de alguma pessoa que tu ama em continuidade, manteria a vida adequada, preservada da pessoa que tu ama, tu faria isso que é importante? Ou tu deixaria de fazer isso que é importante, mesmo que essa pessoa que tu ama morresse? E se a gente vai mais adiante nesse tipo de reflexão, algumas vezes uh, a gente pode deixar de fazer coisas que são importantes para as pessoas que a gente ama e a gente nem se toca, né? Quer ver um exemplo? A, a, a própria questão do, do autocuidado, imagina tudo o que tu deixa de fazer para te cuidar, para ter uma saúde mental, para ter uma saúde física uma saúde relacional, o um melhor contato com as pessoas, com o ambiente, imagina tudo o que tu deixa de fazer e que acaba dando uma repercussão talvez quase que instantânea, nem a longo prazo, às vezes é curtíssimo prazo, muitas vezes no mesmo dia, imagina tudo o que tu deixa de fazer e acaba já de alguma maneira, entre aspas, matando as pessoas que tu ama, a qualidade de vida que tu tem com elas a maneira como tu dá ouvido, a atenção para elas, enfim, esse papo daria para ir longe, né? assim como tem um percurso aqui pela frente, eu tenho que dirigir bastante ainda, então provavelmente eu vou gravar mais algum vídeo aqui nesse percurso, conversando contigo, mas eu quero que fique na tua mente isso, pode utilizar o efeito morte, não precisa alguém do teu convívio estar é, por morrer para utilizar esse efeito. Só pensa o seguinte, pensa o quão importante é algo que tu tenha que fazer, e que se tu não fizer, faz esse exercício de pensar que alguém que tu ama vai sofrer as consequências do teu não fazer. Vamos ver se isso, de alguma maneira, pode te tornar mais positivo ou positiva, envolver mais o teu comprometimento na execução das atividades, e também auxiliar num processo de motivação. Claro que se auxiliar nesse processo de motivação, por óbvio, a gente vai começar a atacar a procrastinação, que é o deixar de fazer, tá bom? Então vamos lá, eu sigo aqui dirigindo, aguardo os teus comentários aqui na nossa produção, e se tu gosta desse tipo de conteúdo que envolve psicologia, produtividade, desenvolvimento pessoal, motivação, procrastinação comprometimento, positividade, lembra de compartilhar, compartilha esse tipo de conteúdo, principalmente com alguém que esteja enfrentando essa dificuldade de fazer o que tem que ser feito. Esse é o verbo, faça. Até a próxima, obrigado pelo teu tempo, a tua energia e a tua atenção. Tchau, tchau. Esse foi mais um programa do canal do psicólogo Alex Tavares. Um oferecimento da Academia Portal Doutor.